Quando chove, os camponeses cantam, mas os luandenses lamentam. Alice, de 54 anos, saiu para trabalhar e não mais voltou, quando saía do lugar onde guardava as coisas, na rua Rainha Ginga, e se dirigia para o seu local de venda. Alguém foi nos avisar que aí morreu lá uma senhora. tá então nós mover velho. É mesmo Alice, eu aqui por causa da luz. É pisou no fio. E Alice não foi a única vítima neste dia de chuva abundante. No Quicolo, precisamente na zona da Boa Esperança, área da conduta, os moradores encontraram o corpo de um menor, supostamente arrastado pela força da água. Minha casa é próximo da vala. Assim que estávamos sentados aí fora a limpar na varanda, passou um jovem que estava parado aqui. Ele chamou, vem, vem, vem aqui, na vala tem lá morto. Do Quicolo ao distrito do Rangel, na Rua da Brigada, Junto ao Hospital Américo Boa Vida, só se via lixo e vermes na água. Aqui é Deus nos acorda. A situação aqui mesmo é lastimável, péssima. Os senhores podem observar como é que está a situação nesse dado momento. Até já esteve pior pela força do, dos moradores aqui do bairro, então conseguimos acudir a essa mesma situação. O cenário foi desolador em quase toda a cidade. Ruas intransitáveis, valas de drenagem cheias... E um trânsito caótico, com acidentes à mistura. Tá horrível, tá mal. Em certas áreas, existiam pequenas lagoas. E quem por aí passou, teve mesmo de molhar os pés.